Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando aqui Leonardo Carvalho. Vim trazer uma dica hoje, cara, bem legal pra você. Se você está começando hoje, está enfrentando dificuldade, essa dica aqui pode te ajudar muito. Se você tem experiência, também. Existem três formas hoje de você conseguir fazer venda, tá? As duas principais, que todo mundo sabe, eu vou revelar a terceira aqui. Primeira, tráfego orgânico. Funciona. Eu fui andando com tráfego orgânico, cara, e é bem legal, tá? Só que se demora um pouquinho, você tem que posicionar a página, você tem que criar autoridade e tudo mais. Ok. A segunda, tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads. Funciona também, é bem legal, mas você tem que fazer investimento. Funciona, funciona bem. O terceiro que eu descobri agora, olha só que legal. E eu vou deixar uma dica agora, cara, pega essa dica assim, cara, e aplica isso. Toda vez que você se afiliar a um produto, entra no grupo, tá? Entra no grupo lá de, de afiliados tal, porque você vai ter contato direto com o produtor e você vai ter contato com outros produtores, com outros afiliados que estão vendendo, tá? Então, assim, tinha um produto que eu vendia 4 por semana, cinco por semana, às vezes vendia dois por dia, dependendo, né? Eventualmente, o cara vendia 15, 20, 30, dependendo do dia. O que que o cara, uma vez que foi no direct com ele, foi trocar ideia, aí o cara falou, cara, eu trabalho com influenciadores. Aí o cara me deu umas dicas ali e tal, mas assim, mas eu fiquei meio perdido, né? Isso já tem uns dois meses. Procurei informação, mas eu não sabia como começar, como entrar. Aí, essa semana, eu descobri um produto que é um produto que é um curso que te ensina justamente a trabalhar com influenciadores, né? Ou seja, como é que você consegue trabalhar com influenciadores para poder vender? Ou seja, como encontrar influenciadores? Como é, fazer parceria com influenciadores? Como você conseguir influenciadores para você ter uma margem, sim, ou pagando pouco, né? E tendo um, retor um retorno grande? Mas como é que funciona isso? Deixa eu te explicar. É, tem uma, tem várias vantagens. Primeira grande vantagem. Você, quando trabalha com alguns nichos, é, você... o Facebook Ads não deixa você anunciar. Por quê? Porque são considerados nichos que a, a cópia é excessiva, né? pode estar sugerindo que não é verdade. Ou seja, produtos tipo suplemento, produtos de sexualidade, produtos de nicotina, produtos de cabelo, tem uma série de produtos de saúde, é, alguns cursos, né? Qualquer curso que a promessa seja muito forte, o Facebook Wallet o bloqueia. Com influenciador, você não vai ter isso. Por quê? Porque o influenciador vai estar usando já a audiência dele. Essa é a segunda grande vantagem, ele já tem uma audiência. Então, se você souber escolher, você não vai precisar construir uma audiência, você já tem uma audiência naquele nicho, basta você encontrar um influenciador que é específico daquele nicho. Então, você escolhe o teu produto, depois você vai buscar um influenciador naquele segmento. Terceira grande vantagem, cara, se você é tinto, não pode aparecer, eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui, eu estou botando a cara. Inclusive, deixa um like aí, porque não custa nada, tá? Deixa um like aí se você tá gostando dessa informação, pra me dar uma força pra poder alcançar mais pessoas. Então, se você tá começando agora e tem vergonha de aparecer, cara, um, um influenciador pode te ajudar a alcançar pessoas que você ainda não tem e botando a cara já que ele já bota, e você não precisa aparecer. Você vai ter a vantagem de poder entrar em nichos de repente que você não entraria, porque não abrange aí a tua audiência, né? Se você já tem uma audiência. E você também não se expõe tanto dependendo do produto, entendeu? É, a pessoa, você pode, enfim, fazer uma parceria que... A pessoa, ah, uma pessoa tem um lixo só, só fala de cabelo. Então você pega um produto de cabelo de repente você não conseguiria anunciar no Facebook, você faz a parceria com ela e cai ok. Tá, ok, adorei, achei porra, top isso, mas como é que eu faço? Então, o que, que eu fiz, cara? Como eu tentei durante dois meses aí é, estudar sobre o assunto não encontrei muita informação, porque é uma coisa bem nova, bem fechada, e ó, te dá a dica, quem chega primeiro é beber água limpa, tá? Então, por isso que é uma coisa bem interessante. Esse curso veio assim de uma forma bem, bem acalhada. Eu vou deixar o link da página aqui embaixo, tá? É, é o Superstar. O criador do curso é o Fernando Nogueira. Ele já trabalha na Monetize como top filiado, tá? e como top produtor. Já vendeu mais de 5 milhões tá? em comissões na Monetize, entre outras plataformas. Qual é a grande vantagem? Se você já trabalha algum tempo e trabalha com tráfico pago, você já deve ter tomado um bloqueio. Provavelmente, tá? Então, assim, imagina você bota um dinheiro, você bota, cria um anúncio, cria um criativo, faz tudo certinho. Só que é considerado ali né, um produto... É, com uma promessa forte demais, ou então um nicho, de repente, que não é que, como encapsulados, suplementos, que, não, que, que o Facebook não aceita tá, trabalhar, então você acaba que você perde oportunidade de venda. O próprio Fernando conta que ele começou a mexer nesse segmento porque ele vendia pra caramba já, né, 85 mil é, de valor de venda, tomou um bloqueio, no dia seguinte ele vendeu 750 reais, ou seja, ele é totalmente dependente do Facebook. E lembrando que o Facebook você também tem que investir, mesma coisa que você acaba investindo com o um influenciador. Então, para evitar isso, ele foi desenvolvendo outras estratégias, para não depender aqui do, do tio Zuck, né? Você pode é, escolher, fazer uma busca, né? Tem a ferramenta Hubble aqui, vou mostrar para vocês. Então, vamos aqui no buscador Hubble, que vem junto com a ferramenta, tá? E você vai onde, onde você vai buscar os influenciadores. Você pode fazer pesquisas, nichos. Tem um negócio muito legal aqui, ó. Por exemplo, é um banco de imagens gratuito. Olha que legal. Cara, tem um banco de imagens aí que eu nem sabia que tinha com cada imagem top zona aqui tá então sim algo a mais que você tem na ferramenta aí que eu nem sabia então vamos fazer uma pesquisa de influenciadores aqui então vamos fazer uma busca aqui no youtube vamos botar calvície tá que eu sei que é um nicho que o que o face bloqueia botei aqui a quantidade de inscritos 5 mil mínimo é a quantidade de, de mínima de vídeos 10 mil a quantidade mínima de visualizações 10 mil também então a gente tem aqui a gente achou algumas pessoas aqui tá você tem que ter essa sagacidade de encontrar pessoas de repente que não fazem o que você faz. Tá? Então você já tem um influenciador aqui que tem um milhão de visualizações, tem 8 mil inscritos e 178 vídeos. De repente é uma pessoa acessível. Você vai ter aqui algumas estatísticas, né? algumas informações a mais, pesquisar e você pode favoritar ele. Vou favoritar aqui. Então, ele já está favoritado dentro de um nicho específico, que é o nicho que eu gostaria de, é, de, de repente, vender um produto, tá? Estou gostando um produto aqui, gente, mas tem fitness, tem, tem muita coisa. Você tem a ferramenta que você pode fazer a busca e encontrar aqui, influenciadores. Você pode ter influenciadores top de milhões, ou pode ter influenciadores de 10 mil, 20 mil seguidores. Você consegue ter um, uma negociação melhor e você já alcança uma, uma audiência, tá? Então, você escolhe o produto, escolhe o nicho. A partir do nicho, você vai escolher o influenciador, Tá? É, ou vice-versa, dependendo da, se você já tem um, uma parceria com o um influenciador, e aí você vai conseguir multiplicar o resultado. Tem aqui o depoimento das pessoas que conseguiram ter resultado, tá? E deixa eu mostrar aqui a ferramenta. Você tem a parte de introdução aqui que é bem legal, que é o seguinte. Muita gente compra curso e o curso ele já começa de nível avançado a pessoa tem dificuldade. O que é, que é legal desse curso? Ele já tem um, nível de, um, um módulo de nivelamento ali, ele fala de mindset, que é totalmente necessário você ter um mindset, porque se você acha difícil vender, você não vai vender nunca. Você não vai conseguir vender porque a tua, tua mente está te bloqueando. Você tem aqui a parte de mercado de afiliados, para quem não sabe nada, para quem está começando do zero. E tem a sexta vantagem aqui, assim, que ele tem alguns produtos né, que são ocultos. Ou seja, o que é isso? São produtos que poucas pessoas trabalham. Então, assim quando você chega para vender um produto que muita gente trabalha, você vai disputar mais espaço ali na SEO, ou então, até na própria ferramenta de tráfego pago. Quando você trabalha com ferramentas, produtos ocultos, a, a sua chance de, de ter exclusividade e alcançar mais pessoas é maior. Então, eu também tenho esses produtos. Isso não quer dizer que seja uma pirâmide, como o pessoal adora falar, que só tenha que vender os produtos dele. Não, pelo contrário, ele te dá essa opção. Mas assim, na Monetize tem mais de 100 mil produtos, na Hotmart também, na Indústria, mas é uma infinidade, tem outras plataformas. E tem uma plataforma aqui nova que eu não conhecia, que é a Vipes também, que, que você pode se cadastrar para ter acesso a esses produtos. Então, você tem aqui a parte da. Como você vai escolher o produto, o influenciador, que é fundamental, né? Para você escolher o produto associado ao influenciador, por questões de nicho. Você tem aqui a abordagem, a negociação, porque se você falar muito, se você entregar muito ouro também para o influenciador, ele já tem a audiência, ele tem o canal, ele tem tudo. Cara, o cara vai fazer sozinho e vai te deixar ver na Bernadiz, Então, o que, que, que, que é o ideal? É você ter uma estratégia de abordagem, então ele te dá todos os scripts aqui, te dá todo o bizu para você... Poder assim não dar bobeira de entregar o ouro e, o, e a pessoa começa a vender para caramba no canal dela e você, pô, entendeu, você perde a negociação. Então, o que, que é o normal que eles falam aqui? Você, você investe 100 reais, 150, 200 reais, faz uma negociação com ele, sempre dá uma reduzida, às vezes sempre chora um preço. O influenciador está acostumado só a ganhar dinheiro pela AdSense. Então, se você oferece 200 reais, às vezes é mais do que ele ganha pelo AdSense, entendeu? E você consegue, com um vídeo dele, alcançar e vender, sei lá, 5 mil, 6 mil, ele dá um exemplo aqui. Aí ele tá mostrando na prática aqui como é que ele fez, são vários nichos, tá gente? Você pode usar isso aí pra curso digital, para produto físico também, tá? Você não precisa ficar preso em nenhum nicho não, tá? Então, por exemplo, ele cobra 200 reais da, da pessoa aqui para fazer a influência, pelo jeito aqui, pela imagem, dá para entender que provavelmente é um produto do nicho adulto, mas ok, mas você pode trabalhar com outros nichos, tá? E você fez o um investimento aqui de 150 reais e voltou 6.900, ou seja, ela postou um vídeo aqui, a pessoa postou um vídeo e teve um retorno aí de, pô, de quase 7 mil reais, 417 vendas. Imagina você ter vários vídeos espalhados desse aí, onde você não bota a cara, você não precisa aparecer, você tá com os vídeos vendendo, ou seja, com uma audiência já específica para aquele produto. Se você aprender a fazer isso, gente, isso é muito interessante, tá? Então eu tô compartilhando aqui, deixa um like aí para dar moral, tá? Não custa nada, o dedo não vai cair. Tá? Essa informação é uma informação que eu considero assim bem estratégica. Tem outras ferramentas ali que ele, que ele mostra. A Evipes que eu estava falando, essa plataforma aqui, tá? uma plataforma nova, eu também não conhecia. Me cadastrei lá, não fiz nenhuma venda ainda, estou tá? começando essa semana. Então estou entrando aqui na Monetize para mostrar o meu resultado. Né? Eu não vendo na vibes ainda, é a primeira vez que me cadastrei essa semana, mas na Monetize já vendo com consistência. tá Fechar aqui, tô dando refresh só para o pessoal ver aí que.. Que a página tá carregando agora, que não tem nada. O pessoal adora falar que, que é treta. Ó tá lá, R$ 536,43 hoje. Hoje é dia. cadê o dia aqui? Dia 28 de 7 de 2020. tá eu tô gravando esse vídeo, não sei quando é que você vai estar tá vendo. Já tá no finalzinho do mês, esse mês eu fiz 10.593. Tá, no mês anterior eu fiz 5.900, ou seja, tive uma aí de quase 5.000 e não fechou o mês ainda, tá? Ou seja, buscando sempre novas estratégias e, e masterizando as estratégias que eu já uso. É, eu acho que vale a pena você buscar novas estratégias. E lembrando que a plataforma aqui na Monetize você tem aí, é, mais de 100 mil produtos entre físicos e digitais. Por isso que eu sugeri de calvície, digamos que tem um produto, para uma pílula, um encapsulado para acabar com a calvície, então por que não fechar uma parceria, tá? Então, gente, estou falando de calvície, mas pode ser suplemento, pode ser fitness, pode ser é, diversos outros produtos, diversos outros nichos, tá? Entre cursos digitais e produtos digitais, tá bom? Vamos voltar lá. Então a ferramenta te ajuda a encontrar, a fazer análise de métrica. Existe uma metodologia para você conseguir... É abordar essas pessoas né, para de forma a ter sucesso, lógico que você não vai abordar um e vai ter sucesso, você vai ter que fazer uma filtragem, tem pessoas que não vão aceitar, tem pessoas que vão querer cobrar muito, tem pessoas que vão, é, que vão ser mais flexíveis, então assim, ele te passa toda essa, essa, essa métrica. Pode ser que o início para você encontrar a pessoa certa é, demore um pouquinho e a ferramenta vai te ajudar com isso, mas tem a vantagem que é o seguinte: depois que você faz uma parceria com ela, pode ser que você possa fechar outras parcerias e vender muitos produtos com, ela, com essa pessoa. Vai ser a parceria é benéfica, tanto para o influenciador quanto para você. Sendo que você investe pouco, não dá um bloqueio, pode é, vender produtos que são de nichos de repente que o Facebook não aceita, é, suplementos, vitaminas. É, produtos para cabelo, produtos para quedas de cabelo, sem ter, sem ter que ficar fazendo uma filtragem louca lá no YouTube que eu já tentei, fiquei dois meses tentando, não consigo, por isso que eu fiquei louco com isso aqui. Tem esse módulo 4 aqui que, para mim, é uma das melhores partes, tá? Ali das ferramentas, lógico, mas que assim, que é, criando páginas, inserindo pixels, ele vai te ensinando tudo, tá? Se você não sabe nada, cara, ele vai te passar tudo. É, é, tudo que você tem que fazer para fazer da forma certa e não ter. É, não perder oportunidades, tá? Então, assim, se você quer começar nesse negócio, ou já está nesse negócio, se você quer crescer, quer ganhar dinheiro de verdade, eu acho que a melhor forma é você é, iniciar novas estratégias. Você começa uma estratégia, vai até masterizar ela, tá? É, não abandona a estratégia, mas assim mas abre novas estratégias. Por quê? Porque através de novas estratégias você consegue atingir novos públicos de formas, de repente, que você não tinha pensado que podem ser é, mais é, eficazes, digamos assim, gastando menos, possa... Resolver uma objeção sua. Tem muita gente que tem objeção que, cara, eu não quero aparecer. Sem aparecer, entendeu? o negócio vai te dar retorno ali, só, com, só se relacionando com pessoas. Entendeu? Então é isso, gente. É, espero que você tenha gostado desse vídeo. deixa seu like para poder esse vídeo alcançar outras pessoas e ajudar mais pessoas também. Aqui no canal eu tenho outras estratégias diversas. É, dá uma olhada no canal, pode ser que te ajude em alguns vídeos. E qualquer coisa deixa um comentário, tá bom? Que eu tento responder todos os comentários com uma carinho. É isso aí, gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.